BOOM Oi galera, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Minha Senhora Maitei, depois de algum estresse tentando gravar um gênio quiz, nunca mais vamos jogar gênio quiz. Não vamos mais, a gente decidiu. não vamos. A gente tá se estressando com o jogo, o jogo só dá uns, uns erros esquisitos, a gente esqueceu de gravar uma hora, Câmera A gente ficou gravando o gênio quiz? Uma hora. E aí depois a gente percebeu que a gente não tava gravando o gênio a, gente quiz. Tava a gente tava gravando só jogando. Só pra gente mesmo. A gente tá se estressando aqui, pra quê? Só pra eu gente mesmo. Eu não tava mesmo. gravando. Então, o áudio tava. A gente deu áudio. É. Então a gente voltou pro. Tirou o gênio. Voltou só pro quiz. Voltou só pro quiz. Tô derretendo já, Chris. Só o Gênio Quiz 6 correndo. Era o 6. É, eles não sabem porque não gravou. Não, não gravou, mas eu tô <risos> escorrendo de Gênio Quiz. E a gente tirou o Gênio, vai ficar só com o Quiz da é vida. Isso. E a gente aí, eu já achei um da hora aqui, muito legal pra fazer, que é faça uma faxina doméstica e descubra qual eletrodoméstico é só uma gêmea. Mas eu li errado. Li de novo. É, faça uma faxina doméstica. Faça uma, faxina rápida, Faça uma faxina rápida e descubra qual eletrodoméstico é sua alma gêmea, ou seja, se você tá virando a... não é isso que eu falei? falei? Não é isso, mas agora que eu paro pra pensar, é... como é que o eletrodoméstico vai é ser minha alma gêmea? É, se você tá, virou, já tá adulto, já tá cuidando da sua própria casa, qual coisa que você usa mais? A vassoura? Não, não, não eu tô ligada que entendeu? é isso, mas tipo... <risos> você chega uma fase da sua vida que é isso, vamos eu lá, Eu adorava vamos... torradeira valente quando era pequena, eu amava torradeira. Comece escolhendo um cômodo para limpar primeiro. Eu hum. já escolhi o meu. Nenhum. Mentira, vai. É, no seu caso, nenhum desses Eu, Eu, eu começo limpando a cozinha já, porque eu acordo para fazer Você o café, acompanha? eu vou lavando louça, já vou fazendo o que tem que fazer. Ah, eu prefiro limpar, arrumar o... Ah, nem venho. arrumo o quarto mesmo. Eu vou arrumar a cama. Agora escolha um pano de chão. Vamos lá. Ah, vamos lá. Tem, ah tem, tem. tem. Eu acho que eu vou pôr esse... Não, o branco, o branco. Branco? O branco? É, você seria o branco, eu acho. Eu pegarei o branco, o branco eu acho que o suga é. mais. Eu peguei esse aqui, porque são bem bonitinhos e coloridinhos. Esse azul ali só enfeba o bagulho. Eu é mó ruim, é. eu não gosto, é ruimzão. são um já. Que tipo de vassoura você prefere? Eita, essa daqui. Caramba, eu quero, é, nunca vi essa. Essa aqui é de Essa Isso aqui é que você prefere? É essa que eu prefiro. É. Caramba, a vassoura vira nos cantinhos do bagulho. Ah, mano, eu gosto dessa. De bruxa? É da hora. Mas isso é pra ver em só. Eu não quero saber, eles perguntaram qual vassoura eu prefiro. Eu não limpo <risos> nada, então eu prefiro essa. Tá certo, tá certo. Qual produto é o seu melhor amigo? Vai, água tá, sanitária, lustramóvel, móvel, desses. tira ali, e Nenhum né? um desses é o dele. Não, eu faço uma mistura muito louca. Exatamente. Eu misturo tudo que tem com álcool e junto tudo. E agora? É, mas tem que ser um desses. Não sei, água sanitária, lustramóvel. Tira limo ou desengordurante? Tira mais limo e desengordurante e é quase as coisas. Não, nada a ver. Um tira limo ou outro tira gordura. Ah, mas o limo é igual. Que é tudo feito com água o sanitária. O limo é a gordura. Então, então faz água sanitária, que é tudo é mais geral, é. né? Fala Qual... aí! Foi mal você ter que eu esquecer mais essas coisas. Mentira, você faz às vezes. Lógico que faz. Qual será a próxima faxina? Quando? Quando será a próxima faxina? Daqui uma semana, daqui a 15 dias, daqui um mês, só quando... Ah, só quando tiver inabitável. Faxina mesmo? Faxina, é. Inabitável. Faxina é... Pô, foi lavar a cozinha depois disso. Nossa, de... deu diferente, tá vendo? Aí, ó. Vamos lá. Eu? Isso sou eu? É. Você tirou lava-louças. No Brasil, esse é. eletrodoméstico não é muito popular. E é por isso que ele é, é perfeito pra quem busca uma alma gêmea gringa exclusiva. Você busca uma gringa exclusiva? Por é que isso não é? Lógico que isso daqui tem aqui. É, meu pai tem. Ah, também só ele que tem isso aí na vida que eu conheço. Vamos ah, lá. agora eu sou muito mais legal. Então, eu então sou lavadora. uma lavadora de roupas. <risos> seu verdadeiro amor é a lavadora de roupas. Ah, Lava-roupa é uma coisa que eu faço bastante em é casa, né? É só nem apertar o um botão? Eu faço, eu tô lavando as roupas. O seu verdadeiro amor é a lava-roupas. Não, é a lavadora de roupas. Afinal, este cristal dos eletrodomésticos é o responsável por cuidar de uma das coisas que você mais ama, suas bruzinhas. <risos> gostei, gostei muito dele. Tu comp comprou uns bagulho bons de lavar roupa, realmente. Aquele negocinho rosa lá. Que mistura com todas as cores. aquele é teu... Mas tem um negócio, tem uma roupa tua lá que solta a tinta rosa. Não solta mais, eu solta. já te eu falei. Ela não solta mais, camisa. ela solta a vida toda. Ela não solta mais, já não era, possível. já perdeu o seu poder de soltar tinta. Ela não solta mais nada. Será? Não solta mais. Então você coloca suas roupas brancas pra lavar com ela. Eu já coloquei! Só as suas, eu já te falei que eu já coloquei. Não, impossível, ah, impossível. Homem de pouca fé. <risos> Nossa, roubando a frase da galera, mas também não pode. Não é isso daí é de coisa. Só é tipo um ditado popular. Ah, é, acho que é. Ó, oh, é da Bíblia, não é assim Você é da Bíblia? Eu não sabia que você era da Bíblia Tem música, ó, Mulher de Pouca Fé Eu não tô Tem zoando música. não não é possível É bagulho de igreja, ó, Mateus 14,31. Valeu, Mateus, por, por <risos> nos dar entretenimento É isso, galera, se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos Joga uns quiz também aí, que é aleatório Que é legal pra caramba <risos> São muito Às vezes, é vezes você não precisa nem ficar pesquisando muito Você fala, deixa eu ver um quiz o primeiro às vezes você faz. É, gente, até já esqueceu que jogou Gênio Quiz, agora há pouco nem gravou. É, porque... É... Tá passou, estressado? Passou. Joga os quiz. Vai na internet, procura algum quiz aí joga. e joga. É pro celular Tem os quiz da hora do Friends, tem essas vários. coisas também. a gente podia fazer, né? Podemos, podemos. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, assista os outros vídeos que vai aparecer aqui nessas caras, aqui, nessas telas, aqui. Não. Cards. Nas telas. Calma, vou conseguir. Vamos aparecer cards na tela em frente às nossas caras. Ah, agora foi. Nossa, que eu tentei falar antes. Nem eu sei. Valeu, galera. Comentarinho também, like. Tchau.